Fala família MPP, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. É isso aí, o Quiz MPP é mais um quadro né, que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir muito, mas muito mesmo, né, muito mais com vocês. É mais um quadro. E para você participar, para você ficar por dentro né, do Quiz MPP, basta seguir. É isso aí. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro do Quiz MPP e de toda a nossa programação. Legal? Vamos lá. Agora, vamos ao que interessa. Caneta e papel na mão, sorrisão no, do, sorrisão no rosto e vamos lá. Correção do Quiz Equivalências lógicas de forma rápida e simples. Então, família, tá aí, ó, olho na tela e para cima deles. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Já bota isso na sua cabeça. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos né, a primeira técnica do método MPP, que é o Método dos 50, né? Nomezinho de batismo, ó. Método dos 50, ou Método das marcações. Legal? E a primeira técnica funciona assim, ó. Repete aí na sua casa, você que não conhece, ó. Sublinhar para interpretar. Repetindo. Sublinhar para interpretar. Método dos 50, neles, ó. Considere a proposição. Se toco flauta, então toco trombone. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a ela. Então, família linda, analisando aqui a questão, né, interpretando, analisando, percebemos que é uma questão sobre equivalência lógica do C, então. Tá? A setinha representa o C, então. É a representação simbólica do C, então. Então, analisando, eu já sei que é uma questão de equivalência sobre o C, então. Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método MPP. Ó, é um passo a passo, ó. É assim que nós ensinamos para os nossos alunos, né? Cabeça de gelo, passo a passo, sem desespero. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica. Com a segunda técnica, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual macete você deve utilizar? Né? Para resolver questão de equivalência lógica, né? doce, então... Você tem que memorizar um mantra MPP. Já vem na tua cabeça né, o seguinte: temos duas. Ó, equivalência lógica do sentão então, mantra MPP. O que, que vem na tua mente? Ó, temos duas. Já é automático: temos duas. Né? Ou é a primeira. Ou é a segunda. Já é automático. Equivalência do C, então. Mantra MPP. Temos duas. O né? que, que diz a primeira regra de equivalência? É a contrapositiva. Nega tudo e depois ó, inverte. Né? Mantém o C, então, na frase. Nega tudo e depois ó, inverte. Faz o X da X. Né? Mantém o C, então, na frase. Nega tudo e depois ó, inverte. Segunda regra de equivalência, é a regrinha do Neymar, né? Nega a primeira ou mantém a segunda. Agora o sem, então, vira ou. Então, ou é a primeira ou é a segunda. Aí é uma tentativa, vamos lá. Tentando aqui a primeira regra de equivalência. Mantém o sem, então, na frase. Nega tudo. Toca flauta. Vai ficar não toca o flauta toco o trombone, não toca o trombone. Só que para ser equivalente, tem que negar e inverter. Né? Negando e invertendo, ficaríamos com o seguinte, ó, se não toca o trombone, então não toca o flauta. Aí você vai analisar aqui, né não tem isso nas opções. Os infiéis, né? vai marcar a letra E, só que a letra E está errada. Ele só negou. Ó, parece que eu tô aí do teu lado. É o inimigo. O inimigo está falando aí. ó, é Você tá ouvindo vozes. Pô, ele marca a letra E. Só que a letra E tá errada. Por quê? Na letra E, ele só negou. E para ser equivalente, tem que negar e inverter. Legal? Beleza? E na letra D, Marcão? Ele só inverteu. Ele não negou. Legal? Então, com certeza... Sandalinha da humildade. Ó. Com certeza ele não usou a primeira. Vai ficar nervoso? Não. Se não é a primeira, se não é a primeira, com certeza é a segunda. Vamos lá. Como é que eu aplico a regrinha do Neymar? Primeira coisa, troca o C então pelo U. Primeira coisa, troca o C então pelo U. E depois, Marcão, bota o Neymar para jogar. Nega a primeira parte, mantém a segunda. Então, ó, negando a primeira, toco flauta, vai ficar não, toco flauta. Mantém a segunda, vai ficar toco trombone. Acabou. fazendo a análise aqui né, da negação, ficaríamos com o seguinte, ó, não, negação não, né perdão, equivalência. Não toco flauta, ou toco trombone. Olhando aqui as opções, tem isso na resposta? Tem. Letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e que estão transformando a vida de milhares de alunos, matricule-se agora mesmo no nosso curso Triade MPP. É isso aí, no nosso curso Triade MPP. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica completaço, um curso de matemática completo, com toda a matemática do ensino médio fundamental, um curso de raciocínio lógico, matemática financeira, estatística e o mais legal, uma comunidade, você vai participar de uma comunidade, um grupo no WhatsApp, onde você terá um contato direto comigo, com o Renato e com toda a nossa equipe. E nesse grupo, nós vamos montar uma rota de estudos para você. Né? Já vem o um questionamento, caramba, é muita matéria, como é que eu vou saber né, o que eu tenho que estudar? Pela rota de estudos, você vai mandar o edital e a gente vai esmiuçar para você, te dando ali o caminho da vitória, legal? Suporte tira dúvida do aluno. Né? Isso é importante, você não está sozinho. E uma infinidade de bônus. Ó. Bônus 1, um, um curso de raciocínio do CESP. Dois: curso de matemática do CESP. 3: Curso de raciocínio analítico. 4. Todos os nossos cursos de exercícios. É isso aí. 5: 20 simulados de matemática. 6 30 simulados de raciocínio lógico e 7 10 e-books com 833 questões comentadas em PDF. Aí você deve estar se perguntando, quanto custa tudo isso, Marcão? Meu Deus, Aí continha de padaria. Você vai somar todos esses valores e o resultado disso, realmente, realmente é um valor absurdo mais de quatro mil reais mas hoje você tá levando tudo isso por apenas 12 de 7902. né? aí você terá né ainda dois anos de acesso pelo preço de um olha que legal então o valor seria menor ainda né então família é com vocês tá aí o Júnior tá colocando o link para você né se matricular o curso é sensacional, as vagas são limitadas, né? disponibilizamos para essa turma 200 vagas, eu não sei nem como é que está isso, né? mas está bem movimentado, e eu espero que você entre para a família MPP, que você faça parte né? desse time, né? dessa equipe de sucesso. Legal? Estou te aguardando lá nas aulas da Triad. Beleza? Então, família, é isso aí. Muito obrigado. Encerramos aqui a correção do quiz. Qualquer dúvida... Entre em contato com a gente através do número do WhatsApp do Júnior que ele está colocando aí, né? Aqui na descrição do vídeo também tem, ou através das nossas redes sociais, beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o que, ó, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.